Salve, salve família! Seja todos muito bem-vindos Quem fala com vocês é Rafael, apresentador do canal Dragon Play. Galera, com a chegada da terceira temporada em Call of Duty Warzone, a Activision aproveitou para implementar no jogo o recurso técnico DLSS. Vou explicar aqui direitinho como ele funciona e para que serve, família. O recurso DLSS é compatível apenas com a versão de PC, com a tecnologia NVIDIA que usa inteligência artificial para garantir mais frames por segundo durante o gameplay. O DLSS é aplicado no game para PC após a atualização de 25 GB que chegou na madrugada desta quinta-feira, dia 22. A funcionalidade pode ser configurada dentro do menu de gráficos e conta com quatro opções de uso. A ferramenta está disponível no modo equilibrado, qualidade desempenho, desempenho ultra. Quando ativado o DLSS, substitui a tecnologia de anti-análise. E além de garantir mais frames por segundo, também pode trazer uma qualidade de imagem mais nítida durante o gameplay Com um incríveis 70% a mais de desempenho extra Disponível nas placas de vídeo da linha RTX Utiliza inteligência artificial para ampliar a imagem e desfocar o processamento de GPU Com isso, a tecnologia permite que a placa de vídeo tenha poder extra para ajudar o processador E entregar mais frames por segundo no seu gameplay Play. De acordo com os testes realizados pela NVIDIA, a ferramenta garante até 70% de desempenho extra quando utilizada em resolução 4K. Além de publicar um vídeo mostrando a tecnologia em ação, o fabricante de GPUs divulgou mostrando os benefícios de uso do DLSS em diversas placas de vídeo compatíveis com a tecnologia. A RTX 2060, modelo de entrada da família de GPUs com Ray Tracing, consegue entregar até 121 frames por segundo com o um novo recurso em Call of Duty Warzone. E se o processador conseguir acompanhar a performance, a placa de vídeo entrega esse desempenho com o jogo rodando com os gráficos no máximo em Full HD e DLSS no modo qualidade. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. cara. Já deixa o dedo no like e ajuda a compartilhar, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui e fui!